Este vídeo é para dar continuidade ao assunto sobre os filhos de Sem, que havia iniciado desde Elão, e continuando entre Arçur, Lud, Aran até ter chegado em Afaxade, onde havia falado dos filhos de Joquitã, e ficara faltando apenas a descendência de Peleg, pois é neste que encontraremos a relação com todos os atributos que dá referência ao Criador dos Céus, que ao analisar nos escritos encontraremos nada melhor do que para nós entendermos a real situação sobre a origem dos povos hebreus, que vem dos filhos de Éber. Apesar de Joctã e Peleg são os filhos de Éber, mas sabemos que nem todos são chamados de hebreus. Semelhantemente, nem todos são chamados de Semitas, mesmo por ser os filhos de Sem. Percebam a razão deste detalhe sobre esta genealogia. Onde Afaxad, filho de Sem, tinha 35 anos quando nasceu Selá. E Selá tinha 30 anos quando nasceu seu filho Eber. E Eber tinha 34 anos quando nasceu o seu filho chamado Peleg. E foi pela razão do nome Eber que surgiu o povo hebreu, que foi um povo que habitava uma terra além, talvez tenha sido próximo do Golfo Pérsico, onde o nome Éber significa região, além de, ou oposta. Já a partir de Peleg, que literalmente significa divisão, este teve um filho chamado Reu, quando tinha a idade de 30 anos. E foi nos dias de Peleg que começou a divisão dos povos na terra. Onde podemos identificar o momento do povoamento da terra conforme o Criador quis que fosse, no crescer e multiplicar. E conforme foi passando as gerações, Reu, quando tinha com seus 32 anos. Neste período, teve um filho que o chamou de Serug. E daí por diante, onde Serug teve Naor quando estava na idade de 30 anos. E Naor, por sua vez, foi o pai de Terá, na idade de 29 anos de idade. De Afaxade até chegar a Naor, vimos que as idades possuem uma média aproximadamente de 31 anos. Já a partir de Terá, a idade não teve essa mesma base que corresponde aos sete anteriores e continuando para trazer a localização dos descendentes dos filhos de Terá. Sabemos que Terá foi o pai de Abraão e este foi o décimo desde Noé, contando desde o período do dilúvio até o seu nascimento. Havia-se passado 292 anos e pela maioria todos dizem que Terá tinha setenta anos quando nasceu Abraão, por causa deste versículo. E viveu Terá setenta anos, e gerou a Abraão, Anaor e Arã. Esta razão é por ser o primeiro indicado dos filhos de Terá, sei que muitos não entenderam por não ir até o fim. Por isso que é importante que assistam para ver aos detalhes. Arã com certeza foi o filho mais velho de Terá, que morreu antes de seu pai Terá. Aqui não é minha opinião, não é minha especulação. Arã morreu na terra de Ur dos Caldeus, assim conforme está mencionado em Gênesis capítulo 11, versículo 28, região próxima do Golfo Pérsico. E saíram de lá quando o filho de Terá morreu, levando consigo a sua cultura para outras terras, peregrinando pelo rio Eufrates e até chegar em Padã Aram. Perceberam o nome da terra, onde no vídeo anterior tratava-se da terra da Síria. Eles habitaram lá, mas eu creio que o Criador já havia chamado Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela. Eu creio que Abraão não havia deixado ainda o seu pai, até o dia em que seu pai morreu em Arã. E quando chegou o dia, deve ter passado os dias, meses ou anos para Abraão ter partido daquele local. Sabemos que posteriormente foi para a terra dos cananeus, junto com seu sobrinho Ló, filho de Arã, que habitou com Abraão, por onde ele foi. E com o tempo houve uma confusão por causa dos rebanhos de Abraão e de Ló, que os pastores não estavam se dando bem. Foi a partir daí que Ló se separou do seu tio e habitou em Sodoma, próximo de Gomorra, onde, por causa dos pecados, a terra foi destruída na época. E a esposa de Ló, ao sair daquela terra, ela olhou para trás como está escrito, e a esposa de Ló... Virou uma estátua de sal por hesitar e não confiar, e mais uma vez houve outra divisão do seu povo, nascido das suas filhas com ele mesmo, tomando cada um seu rumo, onde os filhos de Ló foram os pais dos namonitas e dos moabitas, mas de Abraão ainda viria outras descendências onde primeiro nasceu Ismael, filho de Hagar, a escrava egípcia. Isaac havia nascido 14 anos após, que pela promessa do Criador, feito Abraão que viria de Sara, antes da saída da terra de Arã. Saibam que Ismael é o pai dos árabes, conhecido na linguagem árabe de Ismail os seus descendentes ficaram conhecidos como os Ismaelitas naquela época. Quando Sara morreu, Abraão teve mais uma mulher chamada Quetura, mas isso não foi enquanto Sara estava viva, mas sim após a morte da sua esposa amada Sara. E um dos filhos de Quetura mais conhecido foi Midian. Este foi o pai dos Midianitas. Esses habitaram junto com os ismaelitas. já de Isaac, veio mais duas crianças gêmeas, que disputavam entre si desde o ventre materno, onde um era de nome Esaú, que significa peludo, e o outro foi Jacó, mais conhecido como suplantador, ou melhor dizendo, aquele que segura o calcanhar. Esaú vem da origem por causa dos pelos que tinha pelo corpo já Jacó não tinha muito pelo como o seu irmão daí houve mais uma divisão onde Esaú se separou da terra de Canaã e foi habitar na região do Montseir próximo do seu tio avô Ismael e até que se casou com uma das filhas de Ismael e o seu nome foi mudado para Edom que quer dizer vermelho e Jacó na época havia aprontado com seu irmão e foi morar na terra de Arã na atual Síria com seu tio Labão que é depois da região de Samaria creio pela razão do relato do poço de Jacó com a mulher samaritana com Jesus continuando e quando Jacó estava naquela terra depois de 20 anos ele voltou e reconciliou-se com seu irmão indo para a terra prometida ao seu avô Abraão. Mas antes de voltar para a sua terra prometida pelo Criador, Jacó teve de lutar com o anjo do Senhor, e foi a partir dali que o seu nome havia mudado para Israel. E só depois da jornada, quando saíram do Egito, após passarem 40 anos no deserto, que nomearam cada terra com o seu nome da sua tribo, e é só perceber de acordo com esses esquemas para ver a região conforme ficou por causa de cada nome naquela época que deram a cada terra. E aqui eu termino a parte que estava faltando sobre os descendentes de Sem, que é muito detalhe para poder ser colocado, para poder passar esse vídeo com mais clareza para que a gente possa ter um bom entendimento sobre o que está sendo colocado aqui. E que o Eterno abençoe a todos e fique todos na paz. Amém.